Fala meus queridos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e galera hoje a gente vai começar um quadro sobre curiosidades nos games. Quem me acompanha no Instagram ou no Facebook vê que todos os dias a gente traz uma, uma duas ou até três curiosidades aí sobre o mundo dos games. Hoje eu vou começar com Mortal Kombat, a cena clássica sobre o Goro e o Johnny Cage. Bora lá conferir que eu vou mostrar pra vocês. E pessoal, o Mortal Kombat foi lançado em 1995 e trazia a famosa série de jogos de luta. E nessa cena aí, o Goro destrói esse óculos de 500 dólares do Johnny Cage. E lá ma mais pra frente, no novo Mortal Kombat, essa cena será lembrada pelo Johnny Cage. Saca só! Nesse momento, pessoal, o Johnny Cage vai falar para o Goro que os óculos dele custaram 500 dólares. are sunglasses asshole Então ele é chapuletada. E aí ele acaba derrotando o Goro. E tchau, Goro. This is where you fall down. Você vai cair, e galera, no Mortal Kombat 10, lançado em 2015, o Johnny tá Cage cobra saca? esses óculos do Goro, saca só. Pessoal, a curiosidade de hoje é bem rapidinha, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões de curiosidade para os próximos vídeos. Um grande beijo, tchau, tchau!